Olá amigas e amigos de Grande Prêmio. Hoje chegamos com os cinco pontos destacados da GP de Arábia Saudita de Fórmula 1. É o primeiro ponto é es que Sergio Pérez é um craque em circuitos carreireros em Fórmula 1. Tinha cinco vitórias em la categoria, quatro dechas em circuitos urbanos, las quatro que logrou por Red Bull ganou em Azerbaijão em 2021 em Mônaco e Singapura el ano passado e agora esta vitória em Reda. Eu sigo pensando que Max Verstappen ganhará o campeonato de uma maneira muito tranquila, pero o Checo aproveitou a oportunidade que lhe deu é o vigente bicampeão que teve problemas é o sábado em la classificação e por isso saiu hoje 15º. O segundo ponto é es que a FIA outra vez perjudicou é o espetáculo. Tuvo 35 voltas para decidir se si, eh, haveria sanção ou não a Fernando Alonso por é o equívoco ou suposto equívoco que cometeu é o equipo ao momento em que o Espanhol eh, cumpria lá é o primeiro castigo eh, que tubo em la carreira por eh, não posicionar-se bem para a la largada. Alonso subiu ao al pódio, celebrou, festejou, tomou o champanhe e depois eh, Russell ganou, ou oh, heredou, a terceira posição e horas mais tarde, por um recurso feito eh, por Aston Martin, Alonso recuperou é o terceiro posto todo muito escuro sem critério aparente e claro que perjudica la eh, categoria e la fiesta que é a Fórmula 1. o terceiro ponto é que Max Verstappen eh, mostrou que, além de todo seu talento, tem também um pouquinho de sorte, ou capaz, bastante sorte, porque pese a ter chegado a em na segunda posição atrás em eh, pesar 15o, poderia inclusive ter lutado por a vitória, mas eh, eh, eh, pensava que o coche tinha um problema que em realidade nunca existiu. Pero eh, esta segunda posición podría haber sido más difícil, porque el inicio de carrera de Max fue duro, eh, tuvo dificultades para adelantar a, a, a los coches y solo se acercó a, a, a los pilotos, a los coches eh, del primer pelotón tras el safety car provocado por el problema de Lance Stroll de Aston Martin assim que creio que teria dificuldades principalmente em adelantar Fernando Alonso. É o quarto ponto é o ambiente de Ferrari que oi por hoje é malíssimo. Eh, Passaram todas las, todas as duas semanas todo este período desde o RP de Barém eh, rechaçando eh, crises, dizendo que não tem crises, que tudo vai bem, que só é o início da temporada. PERO HOY, Charles Leclerc foi duro em rádio, dizendo que reclamando de ter que andar por detrás de Carlos Sainz. Em eh, umas en entrelinhas eh, parecia que dizia que Sainz iba muito lento e claro em la Fórmula 1 como em la vida é o ambiente quando as coisas não saem bem é mais difícil e vemos em Ferrari por último o quinto ponto é esqueci si em Ferrari as coisas vão mal quer dizer de McLaren McLaren em Bahrein eh, tubo do doble abandono com Piastri e com Norris, Norris esta semana disse que tinha a expectativa de ser mais competitivo em Hedá por las curvas mais lentas do traçado urbano, mas o que se vio foi uma dificuldade tremenda e hoje por hoje o MSL 60 é um dos peores coches da Grisha. Eh, Norris e, e Piastri só foram capazes de competir entre eixos e com Logan Sargent, The Williams. Eh, Creio que o ano vai ser bastante difícil para Zach Brown e sua banda. E tu, tienes tus pontos destacados da RP de Arabia Saudita? Conta nos em comentários.